A fita energética é o único no mundo, eu sou a criadora, a Patrícia me ajudou a organizar, por isso que ela é embaixadora hoje, e mais tarde, um pouquinho, eu vi que aquele método estava na minha mão, eu pedi ajuda da Patrícia, Patrícia, vamos juntos defender essa bandeira para o mundo, vamos juntos mostrar o resultado da minha pesquisa, e a gente começou a mostrar para o mundo, e os resultados foram incríveis, incríveis, incríveis, pessoas saindo de doenças, pessoas saindo de remédio antidepressivo, pessoas saindo de coisas crônicas, e por quê? Única exclusivamente por quê? Porque nós fizemos a primeira pergunta. Os tratamentos atuais da nossa sociedade tratam a causa? Resposta, não. Número 2, qual seria a causa? Resposta, campo de energia sutil, aura, chakras. Número 3, como chegar na causa? A gente começou a testar de tudo, mas eu vinha sempre aquela imagem do meu pai tomando chás a vida inteira, deu sendo benzido, aí eu falei, espera aí. No campo vibracional das plantas, estava na planta. Naquele efeito da arruda secada, da flor murchar, estava uma resposta.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 Então, te inscreve aqui no canal para não perder nada dos nossos melhores conteúdos. Então a Paty uma vez falou, não sei se foi o Mauro Quítico que falou, né? Acho que era o Mauro, melhor dizendo. É, o Mauro Quítico falou, tá, presta atenção. O, o reino vegetal oferece energia para os seres humanos, para os seres humanos ficarem saudáveis. Será que está certo dizer que o humano é mais evoluído que o reino vegetal? Ou que o humano é mais evoluído que o reino mineral? Não, gente. O humano é o único povo que se sair do mundo, o resto sobrevive. E fica feliz. Se tirar o, o ser humano da, do, do planeta Terra, o reino vegetal vai viver? Vai. Então o reino vegetal depende menos do humano do que o humano do reino vegetal. Então o que aconteceu é o seguinte, por que, que a fita energética funciona? Porque nós fomos estudar esse mecanismo. Como é o nome desse mecanismo quando você encaixa a frequência da planta com o problema certo que a pessoa tem? É o seguinte, é uma transferência. Sabe quando você vai no posto de gasolina e o cara pega a bomba e enfia no buraquinho do, do tanque de gasolina? Porque tem um encaixe perfeito. O que nós fizemos foi estudar 118 plantas, entre elas ervas, flores, raízes, sementes, que podem levar para o ser humano o fluxo perfeito. Por isso, não adianta você perguntar para a Pathy, Pathy qual é a erva para os hemorroídas? qual é a erva para isso aqui do pulmão? Não tem isso. O terapeuta, o guardião 3X, o terapeuta fitoenergético, ele vai olhar uma pessoa, vai entender suas emoções, pensamentos e sentimentos, e aí ele vai propor um conjunto, um combo... Um composto fitoenergético que leva várias plantas para ver o... Oh, como é que é o nome daquilo que a gente chama? Quando... O alinhamento por compatibilidade. O alinhamento por compatibilidade. Então o tratamento que um terapeuta monta, que um guardião monta, ele é um tratamento que co combina a vibração de algumas plantas com a ativação certa para suprir as perdas que ela tem. E é por isso que fitoenergética funciona, porque trata a verdadeira causa dos problemas com um sistema inédito no mundo chamado alinhamento de compatibilidade e isso se dá por conta da fitoenergia. Então esse é o motivo pelo qual a fita energética é tão eficiente e já há mais de 15 anos vem revolucionando a vida de pessoas, fazendo com que suas caixas de remédio diminuam, sua saúde aumenta, por quê? Porque vai na causa de doença. E veja, número 1, um, nós falamos aqui Gatilhos são situações aparentemente negativas, você tem que prestar atenção, os gatilhos são sinais da sua alma que você precisa mudar. Número dois, atuar na verdadeira causa e não na consequência, nós fizemos isso. Número três, fazer as perguntas certas. Número quatro, uma vez que você faz as perguntas certas, não descansa até você chegar. A sabedoria que você quer E na vida é assim como nós fizemos para chegar na fitos. A gente não trata a doença, a gente trata o doente. A gente trata o desequilíbrio que a pessoa teve nos pensamentos, sentimentos e emoções que geraram aquela doença. Então, não tem uma erva boa para rinite, uma erva boa para sinusite. Nós vamos tratar a Maria que tem rinite, a Maria que tem sinusite. E aí, se a Maria tem sinusite e a Ana também, os motivos da Maria são diferentes dos da Ana. Os pensamentos, sentimentos e emoções são diferentes. Então, a fitoenergética não repertoriza. Porque a medicina alopática oficial, a indústria farmacêutica, eles repertorizam as medicações. Ou seja, cria um único Tilenol para todo mundo. Só que as pessoas são todas diferentes. Por isso que tem rastro de subproduto que sobrecarrega o fígado. Por isso que o remédio tem contraindicação. Por isso que o remédio tem efeito colateral. Porque ele não é sob medida. Ele não foi feito para o ser humano. Ele foi feito em um laboratório químico por seres humanos que não tem o alcance que o criador da natureza tem, que não tem o alcance que um ecossistema natural tem, entende? Então quando você usa uma planta, ela não deixa rastro no seu corpo porque a planta tem uma inteligência e ela faz parte do mesmo ecossistema onde você nasceu, do mesmo ambiente. Já o remédio, para ele ser considerado um remédio, ele não pode ter nada presente na natureza, nada que tem no remédio pode estar presente na natureza, senão ele não pode ser considerado um remédio né, pelos órgãos oficiais. Então, vocês entendem isso, que o que vem da natureza é natural e reage de uma forma natural dentro do nosso corpo e não tem efeito colateral, não tem contra A fito atua nesse segmento, nessa área, trazendo mais consciência para as pessoas. E às vezes a pessoa acha que é o chá exatamente que vai curar ela. Às vezes o chá desperta a consciência da pessoa para ela tomar uma atitude que vai trazer cura para ela. Isso acontece muito com a fitoenergética. Então, a fitoenergética, ela tem uma inteligência que ela faz uma varredura no nosso sistema, identifica pontos falhos, vai lá e corrige. É como se, eu expliquei até numa das aulas, é como se a fitoenergética pegasse a sua matriz original. Então, vamos supor que você tenha você tem uma forma, ou seja, o seu corpo, a sua vibração era para estar pura aqui na Terra. Então, as plantas, a natureza, elas têm a referência dessa pureza na sua matriz original, que a gente pode chamar de alma. Quando os vegetais condutores, por exemplo, você aprende o que é né, no, nos nossos cursos, quando o vegetal condutor rastreia isso, é como se ele colocasse a matriz original em cima do que você é hoje. E aí sai um negativo ali, mostrando todos os pontinhos onde tem falha. Né? Ele faz uma sobreposição das duas. Tipo assim, ó, Patrícia, você tinha que ser isso, que é a sua matriz original. Só que você tá toda escangalhada, de tanto ter sentimento, pensamento e emoção ruim, você tá toda estragada. Vamos sobrepor a sua matriz original aqui em cima, pra ver como é que você tinha que ser? E aí ele consegue rastrear todos os pontos falhos. O tratamento de fitoenergética. E o vegetal condutor é responsável por isso. Então o vegetal condutor está em todos os tratamentos, ele consegue abrir a porta desse registro para que a energia das plantas chegue até lá e estabeleça a cura que precisa para você ficar idêntico à sua matriz original. Então, por isso que quando as pessoas começam a usar tratamentos de fito, quando elas começam a inserir isso na, na sua rotina, elas se sentem em flow, em estado de graça, mais criativas, mais dispostas, com energia e se sentem curadas. E aí a doença... A doença que não encontra mais alinhamento por compatibilidade. A doença não encontra alinhamento com a matriz original, ela não encontra alinhamento com, aquele, com aquela mente sadia. E o que resta para a doença é ir embora, ela não consegue ficar ali. E como as nossas células se renovam quase 100% a cada 90 dias... Quando a gente usa tratamentos fitoenergéticos todos os dias, a limpeza vai sendo feita. As células danificadas vão morrendo e novas vão nascendo com outro padrão, com o padrão da matriz original. Então, se alguém usa o tratamento certinho, por 90 dias, a chance da pessoa se restabelecer 100% é muito grande. Porque é mais fácil, é 40 vezes mais fácil ficar doente do que se curar. Né? Isso é comprovado. Então, uma doença que foi criada em 20 anos, é provável que ela tenha remissão em 6 meses. Uma doença que foi criada em 10 anos, é provável que ela tenha remissão em 90 dias. Dependendo do estado que o corpinho se encontra. Não, independente também da dedicação que a pessoa tem.